Hoje a gente vai falar um pouquinho de cicatriz, que é um dos temas que eu mais gosto ainda da dermatologia, uma das coisas que eu mais gosto de tratar, e eu vou falar um pouquinho então assim, o que que faz a gente conseguir deixar uma cicatriz melhor ou pior é, ao longo do tempo. A gente sempre tem que ter uma abordagem é, bem é, direcionada, quando a gente vai fazer uma cicatriz em uma pessoa, seja por um câncer de pele, seja por uma questão estética, não importa. A gente sempre tem que se atentar às linhas naturais de tensão e o bom cirurgião tem que saber como que a pele se acomoda naturalmente e a partir disso a gente programa a nossa cirurgia tentando sempre manter as cicatrizes dentro dessas linhas de tensão para elas não ficarem largas, para elas não ficarem grandes. Durante uma cirurgia a gente pode usar fios que são intradérmicos, ou seja, que passam por dentro da pele, que a gente não vai ver e que são absorvíveis para reduzir ao máximo essa tensão e esses fios a gente não tira, são fios que vão ficar lá e vão se dissolver dentro do corpo para depois dar os pontos que a gente está acostumado a ver com aquele fio pretinho, que é o nylon que além de ter uma técnica adequada quando a gente vai fazer uma cirurgia, é a tensão curativa Parece uma besteira, é, muitos cirurgiões terminam a cirurgia colocam um, um microporo por cima e acho que o assunto está resolvido. Mas a gente tem que ter uma atenção muito grande a como cuidar dessa cicatriz. E é um tratamento bem longo. Porque uma cicatriz ela só vai se estabilizar depois de anos. Então ela pode mudar de cor ao longo de um, dois, três anos.